Galera, Buenos Aires, Jackson de Rio Branco do Acre. Vocês aí que estão em contra toda a corrupção no Brasil, vamos às ruas, todo mundo chega, basta, basta impunidade, basta corrupção, basta, basta G7. Pronto, é isso, todo na rua.